E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brazero E hoje vamos tentar, tentar jogar um jogo recomendado para nosso amigo Alan Do Virtual Gameplays e de Detonado Que é o Bonanza Bros Vamos ver aqui, eu não, não conheço o jogo, não sei como é que funciona Vou jogar de um player Olha ali que parece um... Ah, eu tenho que achar duas maletas, um disquete e mais algum bagulho Vamos ver o que, que eu tenho que fazer. O bonequinho pula. Aqui ele pula também. E aqui ele dá tirinho. Olha é é. <risos> ali, rapaz, matei o policial. Ah, é, não matei, não. Ele só, ele só dá uma dormidinha. Ah, eu tenho que cuidar pra não ser preso. Onde é que atira? Nossa, tem muito guarda aqui embaixo. Tem que cuidar os gordinhos aqui Levanta, levanta o gordinho Alguma coisa eu peguei Será que eu tenho que sair? Vai, vai, vai Tá, deixa eu ver se, tá, se eu tô correto na Desce, desce, desce des. Olha, o um disquete ah eu acho que eu tenho que achar tudo uma vez só tá. ah eu consigo me esconder Ó <risos> eu não sei se eles, é ah rapaz, peraí. Tem aquele, tem aquele outro ali Ah, eu não consigo, ah droga tem um cara, aqueles que tem o escudinho Ah, desce ah tá, peraí <risos> Boa Cara, tem um cara de escudinho ali Será que ele vira de costa Aí se ele virar de costa eu consigo acertar ele Sobe ai Ah também morri, não acredito nossa, eu um tiro se Não Aí Acho que já tinha morrido Tá, vamos lá Ó, tem Tem alarme tocando ali Ah, eu tenho que pegar esse outro aqui, peraí Ai, ai ai não, Me esmagou, pardito, levanta, levanta, levanta Eu tenho Ah, não, acabou o tempo, nossa, tem tempo ainda Deixa eu dar uma aumentadinha no volume pra ouvir, Como é que é o joguinho Game over, tá, vamos começar de novo eu achei legal essa, essa dinâmica de ter que roubar os bagulhetes tá, Vamos dar Start Vamos roubar <risos> Temos que ir na, na rapidez aqui cuidar aqui quando vier. Aí, quando virou o cara do escudinho, vai. Ah, não. Levanta, boneco. Não posso esquecer esses bagulho. Eles dão um tirinho, rapaz. Não posso, não posso ficar rateando. Aí, tem dois, tem dois bagulhete pra roubar lá em cima ainda. Ai. Vira de costa, vira de costa. Não, não, leva, tá levando, tá levando, tá levando, tá levando, tá levando, O que eu faço? Eu tenho que voltar? Consegui? Ai, o que eu faço? Ah, não, eu saí de lá em cima. Droga, me dei mal. Aí. Tem que dar tiro nos, tem que dar tiro nos guardinhas, rapaz, tá doido. Não, eu também tiro um rio, de sangue. Ah, deve bem meu menino. Tá, pera aí, agora eu já entendi. Como é que é os os baguletes? Tem que ir para a saída, saída é lá em cima. Ok, boca aberta Agora eu entendi, vamos lá. Ah, oh, era pra subir, bonequinho, ele é muito lerdo. Vai, vai, vai, vai, vai. Eu preciso que esse cara vire pra lá, rapaz. Vira pra lá, vira pra lá. Aí, vai, vai, vai, vai, vai, caminho. Aí, saída, saída, saída, saída deu Ah, moleque! Consegui! Ah, vem o... um dirigível aqui e me resgata. Boa! Agora é o 2, a mansão dos milionários. Duas maletas, barrinhas de ouro e um... Sei lá, parece um diploma, um certificado de alguma coisa. Aí... Ah, aquilo ali faz barulho? não ele não... Demora pra pular? É, ele não, ele não pula o suficiente para fugir da. Tá, esses aqui eu ainda consigo. Essa aqui tem uma portinha, será que abre? Ah, ele defende, malandro. Ah, tá doido! Ele desceu a escada! Oh, vale isso! Tá, peraí, aí. <risos> ele me avisou que ele descia a escada, poxa. Não, vamos, vamos mais um, vamos mais um. Não sei quanto, quanto continue eu tenho. Não sei se é inf... Ah não, tá lá em cima. Um continue, aí, num crédito. Oh, acho que daqui ele não me vê. Aí virou. <risos> Tem coisa para roubar lá embaixo ainda. Ah, socorro! Ah, não! Eu morri! Bom, bom, que eu dei uma morrida aqui e o, o cara já saiu da minha cola. Beleza. Tem, tem um item para. Ah, não! Tá, eu, eu devia ter ficado mais atento no mapa. Tem um item lá embaixo pra pegar lá no final Ah, não! Vai, isso aqui me dá de cacetete Pula, é, morri Tá Vamos de novo, vamos de novo Tem um crédito ainda, né? Aperta start, vai Aí, Bonanza Bros Cara, achei bem bacaninha a dinâmica do jogo. O cara tá ali ainda, cara. Que saco. Essa parte aqui vai ser difícil. Olé! E agora? <risos> ah, cara me deu uma caceta nada. Mas você vai tomar banho, rapaz. Aqui não sobe? Putz, grilo. Agora o resto é lá no outro prédio. Mas eu tenho dois minutos pra, pra fazer as coisas. Deixa eu ter que deixar esse aqui vir. O de baixo não tá me enxergando. Tem que dar tiro nesse Aí, rapaz. Ó, oh, sério? Ah, não posso sair, não tenho tesouro suficiente. Ele tá tomando dano? Esse aqui era tipo um chefinho? Oh, tem, tem um item lá embaixo ainda pra pegar. Eita. Tem gente aqui. Eita, lá Ai, caramba! Ah, vai acabar meu tempo! Ah, droga, droga. aí ah cadê volta volta volta volta volta vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai Aí, a a recomendação do nosso amigo Alan, do Virtual Gameplays e Detonados. Não esqueça, eu passo no canal dele Tem aquela força. Esse cara da bomba aqui, eu posso dar, dar muita brecha pra ele porque ele é grande. Eita, lasqueira. Ah, pior que tem coisa lá embaixo. Ah, mas eu posso descer por aqui, né? Tem coisa aqui em cima, tem coisa aqui na frente. Olha! Olé! Libra, libra! Aí, aí, aí, não, não, não! Nossa, tomei a porrada agora! Vai, pega aqui, tem coisa aqui! Tem coisa aqui no cima! Eita. Ah, demora pra virar! levanta! Levanta, pega! Sobe, sobe ali, sobe ali! Pega aquele bagulho, ele não pega! Ah não, fiquei tentando pegar aquele treco ali. Game over de vez, será? Ah, game over de vez. Mas tá aí pessoal, foi um, um tira-gosto, espero que vocês tenham curtido. Bonanza Bros, recomendação do nosso amigo Alan, do virtual Gameplays e detonados, muito obrigado Querem me recomendar jogos? Mandem aí nos comentários Que eu vou testando os jogos Antigões que vocês conhecem, certo? Muito obrigado pela atenção pessoal, e até a próxima